Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Um Livro Comentar. Sou Duarte Domingues e hoje vou ser o vosso book influencer. Obrigado por estarem desse lado. Se ainda não fizeram, não se esqueçam de subscrever o podcast para não perderem nenhum episódio. Relembro que podem seguir-me no Twitter, dpdtwt, e no Instagram e no Facebook, basta pesquisarem o meu nome. quem não gosta de ficar com os olhos fixos à televisão, sentado na ponta do sofá e ser apanhado desprevenido quando é confrontado com o auge de um filme de suspense. É neste sentido que vos trago hoje o filme Tempo, porque é neste estado que se fica durante o ponto alto do filme. Tempo é um filme norte-americano de 2021 do género suspense e ficção científica, escrito, co-produzido e realizado por M. Night Shyamalan. Shyamalan é conhecido por ter produzido os filmes Último Airbender e After Earth com Will Smith. O filme, de título original Old, foi inspirado no romance gráfico francês Castelo de Areia de Pierre David e Frederick Peters. Os atores principais são Gail Bernal, Vicky Krieps, Thomas Mackenzie e Alex Wolfe. O filme foi filmado na República Dominicana. Alerta spoiler para este episódio. A família Capa, com duas crianças, vai de férias para uma ilha tropical e ficam hospedados no resort encontrado online. O resort tinha também aspecto exótico e paradisíaco. A recepção aos visitantes era bastante prestável e simpática. Num dos dias de estadia, o filho mais novo, Trent, faz um amigo que o o dono do hotel. Esse amigo envia uma mensagem codificada na sequência de uma brincadeira aos peões. No dia seguinte, o dono do resort convida a família para desfrutar de um dia numa praia privada que pertencia a uma baía, que fazia parte, por sua vez, de uma reserva natural da ilha. Ao chegar na tal praia, com outra família e outro casal, deslumbram-se com a sua beleza tropical. A vastidão de árvores, verdejantes, as rochas em forma de falésia, água límpida e cristalina. A certa altura, enquanto Trent, o filho mais novo, brincava no mar, choca com um corpo morto flutuante. Esse corpo era companheiro de um jovem adulto que já estava na praia antes da chegada das duas famílias e do casal. Tentou contactar o resort para reportar ao conhecido, mas as redes telefónicas não funcionam a seu favor. Entretanto, alguns dos turistas começam a notar alguns eventos e situações fora do normal. Trent desenvolve uma voz grave e os seus calções deixam-lhe de servir. A sua irmã Maddox e a outra rapariga têm morfologia e tamanho muito maior do que aquele que tinham quando chegaram à praia. A partir desse momento desencadeia-se uma série de acontecimentos desconcertantes para todos os turistas. A idosa morre, os pais da família Capa não reconhecem os filhos porque estão demasiado grandes, todos estão a ficar mais velhos e as rugas aparecem, ninguém consegue sair da praia porque desmaiam sempre que passam pelas rochas, as feridas regeneram imediatamente, acontecem coisas sem nexo lógico-temporal e chegam então à conclusão que o tempo está a correr de uma forma acelerada. 60 minutos na praia equivalem a dois anos reais. Colocam então a hipótese de o um rápido envelhecimento das células ter a ver com os minerais das rochas que envolvem a praia. O pai da família Kappa percebe-se que toda a situação terá sido orquestrada por alguém que soubesse essas condições médicas dos turistas, pois todos eles desenvolvem doenças que vêm a ser agravadas com a idade. Entretanto, um dos turistas tenta escapar da baía nadando pela água, mas regressa morto flutuando, tal como a primeira vítima. Neste momento, apenas 6 dos 12 visitantes da praia estão vivos. Maddox, a filha mais velha, encontra um livro na areia e descobre que alguém que tinha passado naquela praia fizer anotações para explicar o acelerar do tempo. O magnetismo da Terra, especificamente naquela baía, com as rochas emergidas do fundo oceânico durante milhões de anos e os seus minerais, causavam o rápido envelhecimento das células. Posteriormente, Trent reparem em reflexos de luz que lhe chegam aos olhos, vindos do topo da falésia e percebe que estão a ser filmados por câmeras de filmagem. Outros dois turistas morrem e os pais da família Kappa também. Restam os irmãos, Trent e Maddox, que já têm cerca de 40 anos quando conseguem escapar. E escapar de quê? Afinal, os turistas eram cobaias de uma experiência operada pelo dono do resort. Uma das cobaias da experiência era a mulher que sofria de epilepsia, a quem tinha sido dado um medicamento e filtrado no seu pequeno almoço, no hotel, a fim de testar a eficácia do mesmo. Com a observação da cobaia, os cientistas por detrás desta operação concluíram que o medicamento fabricado e testado tinha tido efeito por pelo menos 8 horas na praia, o que correspondia a cerca de 16 anos reais, o tempo durante o qual, portanto, a mulher não teve quaisquer crises epiléticas. O código moral da organização farmacêutica era que, ao tirar a vida dos visitantes da praia, estariam a salvar muitas mães, porque tinham provado a elevada eficácia do medicamento desenvolvido através de uma aceleração do tempo, feita naturalmente. Este filme superou as minhas expectativas. Existem aspectos ótimos e existem outros que não são desejáveis numa obra de entretenimento. Para começar, apesar de ser dispensa história nem sempre é excitante de assistir, Existem partes do filme em que os acontecimentos decorrem de uma forma muito lenta e em que me senti ligeiramente entediado, em oposição à partes em que a ação acontece tão rápido que somos obrigados a voltar atrás para compreender o bombardeamento de informação. Uma característica bastante positiva é a música do filme. A música funde-se com a cena e com a ação, não nos distrai dos acontecimentos, reflete a emoção de cada cena e sabe quando estar em baixo volume ou alto volume. Outro ótimo aspecto a mencionar é o tom do filme, que é de um constante sentimento de agouro, Durante todo o filme, mesmo no início, apesar de todas as imagens paradisíacas, se consegue pressentir que algo de errado irá acontecer. Este ponto é também muito influenciado pela fotografia do filme, que utiliza sempre uma paleta de cores desvanecidas e não vívidas, em posição às sensações visuais fortes, habitualmente associadas aos climas e lugares tropicais. De modo geral, gostei do filme, mas não a alto nível. Acho que a história é bastante cadivante e, com a maneira como decorre a ação, consegue de facto gerar suspenso no espectador, embora possa ser quebrado ocasionalmente por cenas menos excitantes. Para concluir, quero frisar que um dos aspectos mais importantes neste filme é a grande questão ética que levanta. Será lícito matar alguém se disso resultar um bem maior? Não entrarei na filosofia ética, mas acho que este ponto traz uma considerável profundidade ao filme e atribui-lhe significado para além do entretenimento. Mais do que vos recomendar o filme, claro, convido-vos a refletir nesta questão ética que o filme aborda. Bons visionamentos e até ao próximo episódio de...